tesão da vaca. Você quer saber se vale a pena? Então fique até o final do vídeo que eu tenho um recado muito importante para você. O tesão de vaca é um estimulante 100% natural que vem revolucionando o mercado de afrodisíacos devido ao seu poder de reativar relacionamentos de muitos anos que já caíram na famigerada rotina. Como funciona o tesão de vaca? Se você busca mais prazer sexual ou quer dar mais satisfação ao seu parceiro ou parceira sexual, algumas gotinhas do, te, do tesão de vaca podem ser um grande divisor de águas na relação. Como tomar corretamente tesão de vaca? É indicado adicionar 10 gotas do tesão de vaca em 100 ml de qualquer bebida, inclusive as alcoólicas. Geralmente, após 15 minutos de ingestão, o efeito do afrodisíaco começa a ser sentido. Entretanto, isso pode variar de pessoa para pessoa. O tesão de vaca não deve ser ingerido por pessoas alérgicas a qualquer componente é, da fórmula, grávidas, lactantes e portadores de doenças cardíacas. E qual o recado importante que eu tinha para você? Não compre no Mercado Livre e nem na OLX, porque o produto que vende nesse site são falsificados e pode ac acabar prejudicando a sua saúde. Compre no link do site oficial que eu vou deixar na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like e até mais!